E aí seu tarado, louco por sexo, como anda suas fodas? Ainda está gozando rápido demais? Olha o Robson com mais uma dica incrível, para você que ainda não pode ver uma calcinha que já está gozando. Seja muito bem-vindo ao canal mais acessado do Youtube. Nele, posto vídeo com dicas caseiras, para aqueles que sofrem da ejaculação precoce. Vou te fazer um pequeno pedido, ajuda a divulgar o canal e fazer que esse vídeo chegue a mais pessoas que precisam dessa dica caseira. Deixa aquele joinha gozador, se inscreva no canal para você fazer parte grupo de homens que mais fode nesse Brasil, e deixa aquele seu comentário. Hoje, a receita caseira é barata e simples de preparar para dar aquela ajudinha no seu desempenho sexual. Antes de mais nada, quero deixar uma informação. Você sabia que estudos revelam que 65% dos problemas de casamento ou relacionamento estão relacionados aos homens que não conseguem satisfazer de forma completa suas parceiras na hora do sexo devido ao problema de ejaculação precoce e disfunção erétil? Então se você tem alguns desses problemas, aqui vai um conselho do Robson, o cara que já sofreu demais por conta dessa miséria da ejaculação precoce. Meu amiguinho, caso você esteja passando por algo semelhante, procure o quanto antes um tratamento para o seu problema. Agora, vamos voltar aqui para a nossa dica caseira. Eu tenho a absoluta certeza que você ficará muito feliz em saber que esse fruto tão famoso, chamado cacau, pode aumentar seu desempenho entre quatro paredes. Uma das maiores vantagens desse fruto, que é o principal ingrediente do chocolate, contém o estimulante alcalóide teobromina, similar à cafeína, que fornece energia e euforia. Ajuda ainda na produção de serotonina, que ajuda a promover felicidade, relaxamento e bem-estar durante o ato sexual, aumentando desta forma a sensação de prazer. Também contém feniletilamina, a substância química do amor, conhecida por causar o sentimento da atração e paixão. Consumir o cacau diariamente pode sim, aumentar o desejo sexual, o libido e diminuir e muito a ejaculação precoce. No cacau nós podemos utilizar a sua polpa e as suas sementes. Da polpa, obtemos sucos e geleias. A polpa que envolve as sementes tem um sabor adocicado e levemente ácido. Para comer, retire cada semente e vá saboreando, como você faz com a jaca. Se você fizer o uso desse poderoso fruto afrodisíaco no seu dia a dia, irá se surpreender com os excelentes resultados. Você topa colocar essa poderosa dica ainda hoje em prática? Caso topar o desafio, gostaria que voltasse aqui para deixar o seu comentário abaixo do vídeo. Quero deixar bem claro que essa dica não é uma cura definitiva para o problema e sim uma ajudinha para aquela hora mais prazerosa. Se você sofre com esse mal, recomendo que busque ajuda médica o mais rápido possível para a cura definitiva. Hoje, graças a Deus sou um homem e 100% curado. O que me curou de verdade foi seguindo passo a passo o que ensina no protocolo para a cura definitiva que usei e recomendo. Recomendo porque sei que realmente funciona. Vou deixar o link na descrição abaixo do vídeo. Hoje, graças a Deus não preciso de remédios paliativos para aguentar mais de uma hora na cama sem gozar. Se você quiser, pode sim, ter a cura definitiva da sua ejaculação precoce. Basta você clicar no link abaixo e seguir o passo a passo recomendado que estará definitivamente curado. Depois do tratamento é só felicidade em entrar para o grupo dos homens que leva mais de uma hora sem gozar. Quero te agradecer por ter ficado até aqui comigo. E faço o último lembrete, não se esqueça de clicar no link que está na descrição abaixo do vídeo. Te desejo toda a felicidade do mundo, sinta-se abraçado pelo seu amigo Robson da farmácia, fique com Deus. Até a próxima dica caseira.